galinha ali, ó, do fogo, tomando aguinha Ali, olha aqui, gente, bonitinho. Aqui, comendo milhozinho. Que gracinha! Olha os porquinhos. Você vai tá criando pra. Eu sou do, do rapaz. Você é da Alessandra? Não, não. Não, um rapaz comprar Um não. do seu pai lá Não, não. eu tô querendo vender aquela porca ali, que ali É Tá, tá pegado em cima, sabe? Aí ela roscou lá, eu peguei, eu vi a roscada, eu peguei o machado e a ela a tábua E ela saiu. Porque ela, ela sentou, vou vou que arrumar aquele de jeito. Ela entrou e não conseguiu escapar. É, né? acho que ela estava tá deitada e enfiou a cabeça pro e veio pra cá, né? Ela estava no em né? Eu ranquei com o machado agora ela saiu. E ela, ela foi tentando sair e machucou lá, lá. Ela veio pra lá, né? Agora ela tá saindo o posto. O bichinho tem de sortar, né? Fazendo força a mão assim, né? É. Aí é... A... Que dó, um... né? forte né você tá filmando aí, Beto? O que você tá filmando ah, aí? Ali, ó. Tá filmando isso aqui, ó. Deixa eu perguntar. <risos> que raça que é aquela porca ali que ela tem as unhas diferentes? Essa porca aqui é da capa, né? Com o que? capa. Ah. Ela é, sai do mundo, sabe? Até uma engraçada, né? É. Eu já vi dela em outro lugar. Lá na, na fazenda da dona Elizabeth. Oh, ah. tem, tem de brinco na orelha, assim, brinquinho também, todo dia. Essa tá tudo, eu já você, vi. Você já viu? Já. Meu pai, quando travou. meu pai criava, ela tinha Mas, de brinquinho. Eu, eu papai, eu Mas dessa aqui, ó, eu vi só aqui em Minas mesmo. Eu vi lá, eu vi lá em, na fazenda da dona Elizabeth, uma amiga nossa lá em Santana de Calda tem. Ah, que as patas é engraçado, de, as patas né? diferentes né é é, é que essa, muito só é que se sou do do e de caqui ela anda devagarinho ela, ela, ela engancha é ela, é, ela engancha é, é vai né? não é que nem queijo hum. então, é, é é, é. não é só que ela porque ela anda quase que nem um, um ser pato, humano, né? Pato, né? Que nem pato, né? É. Assim, Olha lá, ó. É. Corre devagar, é. né? Nem pra correr. Não corre, né? Não tem como correr. Esse aqui é o Zezinho, o filho mais velho, né? Não, o Seu... é. segundo, né, Zezinho? Não, primeiro. Esse é o primeiro? É. De... é. é. O João é então? o segundo, então? João o segundo e terceiro. Quem que é o terceiro? Maria A Maria, irmão. né? A é. Você tá com quantos anos agora? 58. Aí o Cícero é mais velho que o senhor. É. <risos> Cuidado, chega, não tem como né? É. escapar. Né? Ah, não, é. né? Seu pai já tá Essa com daí... 80, né? É. Não sei se é 86. 80, ou... Ele 80, falou, falou 80. 80, aí eu acho que é. A mãe está com 77. Né? É. é, né? Você botou o shopping também? Hã? É. Você botou shopping também? Que maravilha põe aí, se põe nos portões, às vezes os portões estão ruim, e só põe e nem deram. Nem mexe na. Sabe? No, é, no não... portão nem mexe. Nem se deixa, coma, tábua. É, come, né? Come, come mesmo. Ah, é danado, né? é é hein? Você põe aí, sem portão, e que não passa. Olha que coisa! Você sabe que eles aprendem fácil, né? É, é, é o avião. É, a segunda semana. ele não volta, O ah. que, que vocês estão ruim aí? Eu hein, tá gostoso, hein? Eu que trato mais bom é esse? É. Ah, a galinha preta. Isso. Não, tem dois, tem três, quatro. Um caminhão, um, um, algum carro passou que bonitinho. Um em cima deixou só pasta. Deu uma dó, rapaz. Ah. passou lá e a, ah, galinha, não, não, não. a galinha atravessou e achando que ela atravessou, não deu conta de atravessar o. Ah. Opa. Não deu conta de atravessar o outro. Matou o um pintinho. Ah, Olha a boa lá de ferro pra poder fazer carne. Rapaz, eu fui sair com essa blusa, agora me arrependi, hein? Ah, a minha tá aqui, ó. Põe na cintura. Você tem uma represinha ali também? Tem. Pode dar uma respira aqui, lá. Olha que belezinha, É. de lá não dá para ver, né? Não dá. Ué, se tem mais de pescador ali porque tem peixe, hein? É. Se possível, criar um peixe, eu segui as águas, tudo. Aqui é bom de água, né? É. Que bonito que é aqui, né? É. Aí ah, eu gosto, eu sempre gostei de mato. Não sei, é. parece que tem uma coisa que me atrai. Que chama mato. a gente pro mato, né? Eu vou <risos> deixar levado o choque, passa lá e o vivo. Então eu repreio aqui a região, tem umas pássaros. E aqui eu vi que é bom de água. Olha, que o chuchu! Aí o tanque chega, perdeu, hein? Não muito, ligado, Hã? Ele falou lá, né? Não é lá? Por causa das... das de lontra? Será que é, tem lontra por, por aqui? É, lontra, porque a lontra entra aí dentro e ela acaba com os peixes, né? Hum. Aqui não tem, não. Não tem aqui, não. Esse aqui é aquele boldo que nós temos em casa, não é? Aqui, ó. sim. Ah, é. aquele lá mesmo. Olha que a água abençoada, Olha Ai, até o barulhinho de escutar é, algo, é uma delícia, né? Hum. Aquilo ali é o livro do Brecht? É. Sim. É uma qualidade, né? Hum. Tem três que. Estar... olha bem. Lá é do Josué, né? Hum. Lá é do Josué. Os malditos perde, né? Hum. Ah, de lá não dá para ver, né? Aqui. Eu não vi também, não. Agora eu tô vendo. O que que dá nesses tanquinhos aqui? Carpa, você pode botar lápis, carpa. Vieira? Vieira yeah. brava. Vieira brava? É, tem uma coisa boa pra tá, estomar isso aqui, ó. É. Esse aqui tem um poito aqui, não tem a vida, não Não, mas Na, embora, na beira d'água, né? Ele vai não que vai, vai né? Embora, não para mais. Já vem cortando, pô. Você vem... corta e joga onde você onde deixar ele nasce. É. Você quer o poço dar lá, ó. Pra... Nossa, que não tem É o quê? Sabe que minha ação é muito um pouquinho. Jogar Pão, sai, cara. Aqui pra... só pra... três pra... E é gostoso o lugar assim que... É. Só que tem dois né, não Mas isso aqui é... engraçado, você não vence. Não, não vence. <risos> Você está limpando num lugar, você limpa, deixa o outro você começa a limpar outro lugar, quando você volta, já está. É, é mesmo. A natureza é a, tá... a. Ainda mais quando chove, né? Aí não vence é, mesmo. Se eu bambei um pouquinho, rapaz, ele vai matar para mim o mato. O meu amigo, a Alexandre. Ele vai matar para mim o mato voado ali. O mato povo vai matar na abia que fosse lá embaixo. Quando criar ela, uma abia tá ágil, ele vai matar para mim. Só aqui é. Ah, é mina? É. Ah, eu tava achando que a vinheta de outro lugar. Não, e desse é não vem do lugar que é aquela borrachinha, mas é? essa aí, ó, lá tô aqui bem, tô bem. Ah, sai, ó. Tá vendo o lugar pra você ver? Não, sai aqui. Ah, não. essa daqui então é mina. E a ninha tá longe, Azir? Essa é a turada aí, ó. Ela é aqui. É aqui. É aqui. É. É. Só que na seca, às vezes é quase seca, sabe? Hum. fa não. Ah, é? que lá riqueza, lá vem nada, aqui, baixo, ali. É que aqui, ó. É, é aqui mesmo. É ali, não sei se Que riqueza, não, Que riqueza, né? Não, é. Me deu até sede. Olha. Eu tô achando que era de lá de cima. Não. O rio dá pra rir, vem de cima lá. por baixo ali, ó. Sai do que o lá tá com baixo, tá ali, ó. Ah. Eu tava falando que é Olha lá, Cícero, é. tem um um córregozinho ali, ó é, O rio, o rio, sai, tá lá embaixo, né? Lá em cima tem um açude, a né? capoeira Lá em cima eu fui já, seu ah, pai Já foi? Lá. Já viu lá? Lá Ele tira um dado do rio, vem Ele fez um reguinho de lá até aí É, vem até aqui, mas Aquele ó, reguinho que ah, eu tava é. passando, Madalena Ah, na beirinha dele, é, né? Isso, é, isso, aqui, Mas já faz uma beira normal, uns 100 anos que assim. Ele minha... tá falando que é velho mesmo. <risos> Falou, minha. Falou. Até tem um. Eu vi um tanque bonito lá em cima. É, um é, é. isso, irmão. Colin. Olha esse barulhinho, ó. Gostoso de ouvir, né? É, pode estar tá, tá até sem sono, tá tem muito tempo aqui que é bonito. É. Não tá uma rede aqui. É. <risos> aqui gente que coisa linda um moranguinho ó dando no vaso pega ele na mão assim pra você tomar olha pode que lindo não tem medo de derrubar não, não. pode pegar ele madalena e <risos> esse aqui é o que pimentão o que, que é isso aqui Ei, que, que é isso isso aqui é pimentão é, é, pimentão. é um nossa eu não conhecia essa qualidade não Aqui, só que deu Parece um tomate. É. Olha o tanto de planta que esse povo tem. <risos> Olha Mais isso. Tarde, Nossa, eu amo planta, Luzia. Pois é, ele que, ele que cuida. Uhum. É. A minha casa também é cheia de planta. Esses dias eu dei assim uma limpeza lá em casa. Tirei umas, umas plantas que estavam meio velhas. Uhum. Fiz umas podas. E dei, dei, um, ali, dei uns vasos embora, aí. Aqui tá uma bagunça, sabe? Eu mas ali. eu gosto muito de planta. Às vezes o povo chega lá em casa e fala, nossa, sua casa parece uma floresta. Isso aqui, eu jogava tudo forte. Ah, não. Você não gosta? Não, não, gosta? não gosto. É, tem gente que não gosta, né? Minha filha também não gosta, mas. Bem, Oi! Ah, já vou aí ver. Uhum. Esse dia eu consegui uma dessa aqui, que fazia tempo que eu, que eu tinha, uhum. aí morreu eu consegui de novo. Olha, Olha que lindo! Olha. Aí, uma flor segurando uma flor que <risos> não quer ser filmada. <risos> <risos> Tão <Tô> linda! <risos> tá bom, não vou filmar. <risos> ai, ai, eu amei mesmo fazer umas filmagens Jango, mas depois já me chamou, mas eu... Então. Ah. Para com isso. A troveirão ali, ó. Cadê esse? Vou mostrar aqui pra você, ó. Encosta aqui pra você poder... É, ó, pessoal, isso aqui é a troverã, ó. Verã? Medicamento natural. Não parece natural. No... A favaca? Mas não, não parece não. A favaca tem folha grande, assim. A seu cheiro? Tem, tem folha miúda. Ah, tem um cheiro diferente. É, e aqui nesse nesses caixinho aqui, ó, tá cheio de sementinha. Eu tirei aqui agora um pouquinho. Aqui, Só ó. Você puxo assim, ó. Ó oh. Não, a está dentro Aí, ó Você viu lá? Olha a sementinha aqui, ó É tão miudinha, mas é. o tamanho dela Dá para ver aí? Dá Olha o tamanho dessa semente aqui, ó É Se jogar aqui assim no chão Pega, dá até gosto é aquele ali, esse pequenininho Parece um hibisquinho um ali, uhum. eles, né, Nossa, mas tem um cheiro gostoso, hein? Tem Esse aqui, é, é como é que toma? De chá? Chá? É chá Olha, que maravilha, não? Aquele pé lá é alecrim. Esse você conhece, Isabel? Olha aqui, ó. Água não falta. Pra todo lado tem água. Tem mesmo. Você faz chá também. O quê? Faz. Dá pra Dá agonia nele? Dá de ó, madrugada. Eu sei que esse aqui você faz chá. Esse aqui é um pé de... Pinho de ouro gigante, olha! Que o que tamanho! Aqui, que? O que, aqui? que? Que é esse corozinho? Não, é. Barato da terra. Tá barato? Aí. Nossa, tá gordinha! Olha que bonitinha! Ó. <risos> Nós levamos umas par dela pra limeira. É. Mas ela já foi embora. <risos> olha o grilo! Hum? O grilo! Cadê? Aqui! Ele não Na... pula? Eu acho que pula. Aqui, gente, ó. Ó. Ó. Pronto. Pulou já. <risos> Ele tava aqui, ó. Matar, tudo bom, Alessandra? Ah, na roça é tudo de bom, né? Vi, não. Eu vou ver. Eu vou ver. Ai gente, flor é. Tudo de bom. Que coisa linda. Flor, animal, plantas. Gente, como aquela ali linda! Que não quer ser filmada, mas eu filmo assim mesmo. Oi? Aquela orquídea cara pra caramba da cidade que vem em vaso, ó. É só colocar na água, olha como é que ela fica linda, ó. É, tá meio certo. Vai dar flor daqui um tempinho, vai estar de flor. É, tem um pedãozinho ali, né? É. é. é. Carmen! É um caixão lindo, lindo, só que na cidade ela dura pouco. Agora aqui na roça não, na roça ela ficou lá na árvore, já era. Já era. Ela vai em frente mesmo. Lá em São Paulo, nas árvores é cheia de Se Tipo nas árvores. Vai embora, né? É. Ela gosta da natureza. É de cima de você ver. Lá de cima tem mais flor? Sim. É. Oi, vizinha. parece aí na janela. Ah, eu gosto também. E... Tem Alessandra. Terra terra aqui. Tem lá lá, né? Alessandra, ah, parece aí na janela. <risos> Essa é a nossa amiga Alessandra. Ah. <risos> Tudo bom? Tudo bem, e você. Bom dia. Bom dia. E aí, catou a Catei nada, vou lá ainda. Você abriu <risos> uma sacolinha pra pegar lá. Nós viemos sem sacolinha, eu nem lembrei. Eu tenho. Depois você me dá uma? Tem que pegar uma tá cebolinha bom. pra pegar a pinhão. Yeah. Deixa eu ir lá. Eu vou ah. ver o resto das flores ali, tá? tá, tá lá. Aí, deve estar na hora que é o carro lá. Ali tá o dono, tá muito coisa lá. Nós já vamos lá. Agora vai achar que o nosso bolso você tem aqui, hein? É. O é caro. Olha aqui, Cico, que você gosta aqui, ó. É, isso aí já é outro tipo de chá. Ah, eu amo também é, esse chazinho. É. é, isso que eu falo, a gente não tem espaço, não tem como cultivar. Vocês têm a quanta coisa boa. Arruda. Quem gosta de flor também é seu pai, hein? vai pai. Pronto, Meu Deus, como ele E tem uma mão abençoada, né? Olha é. o hibisco, que lindo que tal. Tá, ó. Ele vem pra cá, pai, embora, depois dá uma amargura no peito. <risos> é tem é um rapaz que me deu umas teatro pra cima, um gravão, rapaz. Então eu tô, cima, eu tô vendendo um pedaço de terra que eu tenho lá. Olha a rosa, é gente. Olha essa rosa, Madalena. Linda. Para o Mozambique, mas o rapaz, ele entrou nessa crise no Brasil, o rapaz. Aquela ali. Ele, é, tá é, ele que quer é me pagar em mão de obra, sabe? tem uma equipe de pedreiros que estão por casa. Sim. Você compra o um terreno lá onde você vai comprar que eu vou lá e faço a casa pra você. Linda, linda. Mas nessa história de fazer casa pra mim, eu estava pulando a vida e estava um pouco é outra qualidade de hibisco? Não conheço esse daqui. Que lindo! Gente, o sol tá começando a esquentar, tá queimando minhas mãos aqui. Tá dando calor já, estou de bota de borracha. Tá calor a galinha ele se seus pintainhos acharem uns bichinhos aqui tem mais plantinhas tem uma pombinha ali ó uma pombinha não sei que passarinho é esse tá fazendo um ninho não sei se dá para ver ah, tem ninho por aqui E aqui na entrada, a famosa Primavera, Bogão pé de laranja, carretinha, e assim vamos nós. Pessoal, a Madalena passou por esse pé de erva doce e ela acabou de mexer ali nas rosas, filmar a rosa e não filmou, olha que coisa mais linda. A flor da planta erva-doce. É aqui Já tem uma abelhinha ali tirando neve, é pólen. Madalena, o meu foi que beleza. Eu entrei lá hoje Só que. Ai que beleza, gente. Olha uma coisa que a Madalena gosta e não viu. A Madalena não viu. Eu se Madalena vê isso aqui, eita, meu pai! Olha, e, e não é por mais, né? Em é assim. alô, é Vera! Alô, é Vera! Olha lá, olha que beleza ali, ó. Madalena não viu ainda. Se ela vê, olha. Dá até um toroço na Madalena, tanto que ela gosta, hein, Madalena? Agora fica melhor. Madalena? Sim. Ô, Madalena, você não viu isso aqui, né? Vi nada, passei por aí e não vi as goiabas, nossa, pode comer uma? Pode pegar todas. Eu não falei? Eu não falei pra <risos> vocês, gente? Tô falando? É melancia e goiaba em Madalena. Ô, oh, gente, olha aqui, que coisa mais linda, ai, ai, ai. Dá pra mulher, pro cara tá apaixonado, ó. Dá desse jeito aqui daqui uns dias tá assim, ó. ó. Ó. Aí a mulher fica com o coração molinho, ó. Beleza, né? Zezinho, tá é assim, qual que é o nome dessa planta? Ah, o nome dela eu não sei, mas sei que ela... Ela abre cedo até de tardezinha, ela passa quatro horas e fecha. Hum. E fecha e no outro dia ela fecha, bem fechada, mas no outro dia ela abre de novo. Aí de tarde fecha Durante uma semana assim. Ela, ela fecha à noite, então ela fica assim, fechadinha, fechadinha. É. e durante o dia então ela se abre novamente é. e assim vai até uma, semana. É, até uma semana. Aí depois ela cai. É. E depois de quanto tempo que ela volta? da flor um é? é olha só, gente. Que coisa, não Acho que é? Mais qualidade de, de, flor, de flor de maio uma qualidade de flor de maio porque a, as folhas fazem lembrar a flor demais assim é, é. mas a flor é, é diferente é. é a gente vai vivendo vai aprendendo é. e morrendo Sim. sem saber nada como eu sempre falo é. esse morango lindo que vocês estão vendo aqui ó Madalena acabou de ganhar uhum. aí eu vou tirar ele. vai tirar porque ela falou, não, pode pegar, Madalena. Tem esse, que, com esse, que, tá ponto, esse é, que esse que está no ponto e o outro que está... O outro verdinho. O outro tá. vai demorar para chegar ainda. Pego aqui? Não, pego já. Que gracinha. Ó. E bonito mesmo, hein? Hum. Suculento, né, assim hum. Você viu aqui? Ó? Eu, eu mostrei já. É, eu tiver. tinha visto. Ah, a mão do rapaz como é que é boa. Tem um, dois, três, quatro... Cinco pinheirinhos aqui. Pinhão. É pinhão, Zezinho? Não, pinhão. Ah, esse é pinhão. É pensei que fosse pinheirinho. Não, pois eu ia plantar lá para baixo. Pois Que mão é hein, é rapaz. Pinhão. Gente, nós estamos aqui na casa do Zezinho. Vou até tirar essa folha aqui da frente para vocês verem. Olha, ele, o que ele planta... Pensa numa mão abençoada. O que ele planta dá isso aqui, ó, esse resultado aqui, ó. Linda mesmo, né é? não sei qual que é essa qualidade de orquídea, nem imagino Quem vai saber é o Gil, do nosso vizinho É, ele ama isso, né? Deixa eu aproveitar e vou fazer uma foto Sim, o que, que é isso aí na sua mão? Madalena, é o seguinte, o Zezinho tem umas novidades aqui que eu sinceramente estou encantado Gente, não parece o Romã? Hum. Ó, parece o Romã Eu não conhecia Esse aqui já não, esse aqui já entrega um pouquinho ouro já mas essa aqui parece romã. Essa aqui é goiaba roxa. Goiaba roxa que o Zezinho tem aqui no quintal dele. Aí ele falou, vai lá pegar porque tem algumas. Como a época a temporada de goiaba está se acabando, conseguimos essa aqui. Então agora nós vamos partir para nós dar uma olhada por dentro, tá bom? Você vai partir ela no cepinho aí? Então, Madalena, agora eu vou partir ela aqui, ó. Nesse cepinho aqui, ó. Que ela não é como as outras, né? Ela é mais dura do que as outras. Pessoal, dá uma olhada nisso. Hum, parece que tá tão ó, saborosa. Só tem um lugarzinho aqui que eu vou tirar. Que acho que na hora que eu... Ó, a semente. Dá para vocês verem. Ó, isso aqui é novidade, viu? É novidade. Eu não vi ainda. Tá enchendo na boca d'água? Já, é tô assim? enchendo a boca d'água já. Ela é dura em relação a outra. Mas vamos, vamos fazer um teste. Vou isso daqui. Parece romã. Hum, hum, hum. Gente, é impressionante o sabor dela. É lógico, é o sabor Vai de goiaba. Vai deixar eu com água na boca? É diferente. Tô enchendo a boca d'água, dá um pedaço. Olha a madalena, ó. <risos> tá judiando de mim. Hummm. Sinceramente, aqui ó, vem comer sua parte. Não vou de muito da Madalena. Não vai lá, Madalena, comer. Pessoal, vocês precisavam ver, ver? Não, ver se já estão vendo. Sentiu o sabor dessa goiaba? É dura, é dura, mas sinta agora o sabor, hum. é diferente. É completamente é mais, diferente É um pouquinho mais ácida É Então aqui estão Mas é doce, hein? Doce Olha só hum. E agora? daqui tá com a boca cheia d'água? Hum. Gostoso, né? Delícia então, Agora eu vou parar aqui para me comer mais um pedaço Bom, gente depois que eu comi aquelas abas ali que o Zezinho deu para mim, ele falou assim, come, porque se você não comer, vai perder, porque nós mesmos não vamos comer. Ou seja, a pessoa chega num ponto que fica meio enjoado. Então eu falei para ele, Zezinho, como é que eu faço para tirar muda dessas goiabas vermelhas? Porque daí eu posso presentear outras pessoas, né gente? Ele falou, vai lá e pega as que estão caídas. Então tem essa e mais essa aqui. Você vai tirar a semente e você vai plantar três, quatro sementinhas no potinho, no copinho. Daí você vai ter esse pé aqui. Não é um pé muito grande esse que está aqui, como vocês podem ver. Mas o que foi que ela disse para mim? Que quando ele carrega, mas carrega tanto, que se não comer, os pássaros não vêm comer porque é, é duro. Acontece isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Se não comer, acontece isso, ó. Perde essa folha aqui, tá vendo? É que eu tô com o celular, não tô com a outra câmera. Mas eu vou pegar aquela ali. Deixa eu só botar isso aqui no chão. Bota ela aqui, ó. Acontece isso aqui, ó. Ó. Ela seca no pé. Tá vendo? Ó, aqui já tem semente. Já vou aproveitar, ó. Olha que beleza. E, conversando com vocês, eu vi outra aqui, ó. Eu vou pegar também de como ela é, ela, como ela é, foi vermelha. Ela se esconde. Ó, tem mais uma, mas tá passada pelo que eu tô vendo. Deixa eu ver se eu acho mais alguma outra aqui. Tem bucha também, ó. Duas buchas grandes, mas acho que aquelas eram as últimas mesmo. Tava esperando só eu ir Madalena, viu, gente. É, tava esperando só eu ir Madalena. Deixa eu ver o um negócio aqui. Parece que tem aqui mais duas, três. Deixa eu ver. Olha só como elas fica camuflada. Tem, mas está muito pequeno. Aí tem assim, ó. Interessante que você não consegue enxergá-las aqui. Ela foi que dá bem grandona. Quer dizer que isso aqui é as últimas mesmo. Mas parece romã, né, ó? Mas parece romã. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou segurar aqui não vou nem desligar o celular vou arrancar mais essa eu vou pegar essas aqui e vou levá-las para tentar tirar a semente porque eu não conhecia tô conhecendo agora deixa eu ver uma coisa aqui deixa aqui mais uma vez ali tem mais o que importa é a semente né deixa eu ver como é que tá aqui dentro Ah gente, tem bastante semente ó. Aí ó Bastante semente Vou levar Essa seca me chamou mais atenção Ela tem um cheiro forte depois que ela apodrece oh, Puxa vida, não cai não levar a seca, você que tá ficar, ficar não moço, você vai embora comigo, aí ok, então tá ótimo, eu vim aqui para registrar para vocês, essa pequena abóbora, Zezinho quantos quilos mais ou menos você calcula que ela tem, É no caso vocês fazem o que com, com essa abóbora aqui na roça? Assim, uma coisa específica que vocês fazem com ela. Doce, né? Doce? Sim. A gente faz doce, faz que bebe, que cozinha ela com um pouquinho de açúcar, de sal. Normal? Faz normal? Normal. Hum. Gente, mas vocês viram que beleza? Dá pra cozinhar os pedaços comer com leite em leite. Eu consigo. Vou mostrar pra vocês leite. mais, ó. Ué, tem três ali, tem outro Opa, deixa eu dar uma paradinha aqui, que eu acho um pé de cabaça. Ó, um pé de cabaça. Olha aqui, gente. Ó, ó, que belezinha! Isso aqui é bom para fazer ninho para canário. Mas eu vou mostrar para vocês aqui mais. Eu vou pisar com cuidado aqui para não ficar pisando no pé. Mais uma cabaça. Não precisava ter semente também. Bem, e aqui, ó, olha aqui, ó. A gente fica até meio abobalhado. Bom, abobalhado já é sou, né? Mas a gente fica mais abobalhado ainda. Quando vem num lugar desse, porque colocou a semente no chão, gente, dá nisso aqui, ó. aqui, ó. Botou a semente ali. Olha. Olha. Que coisa, meu pai. Ah, tá, nós. Deixa eu vir aqui. Vou mexer nessa daqui. Eu tô vendo embaixo. Quero saber embaixo o que é que tem. Tem vida ali, né, ó. Já correu. Minhoca, nossa, gente. que minhoca linda, peraí, peraí, peraí, peraí, vem pera pera pera pera cá. Oh, gente, dá uma olhada nessa minhoca, para pescar, olha, tem mais, né, que coisa mais linda, tem Tem até um anelzinho, um anelzinho que parece indo pra cabeça dela, olha lá, tem, eu acabei de tirar. Essa aqui? Já tirei, tem, tinha até grilo aí dentro. A terra aqui é abençoada, olha lá o grilho lá. Olha lá o grilinho lá. Tem vários, vários grilinhos. Corou. Oi, Zezinho. Se quiser levar com a boba do dia, levar. Ah, você acha que eu não vou querer levar, Zezinho? Olha lá, pessoal. Ele falou que se eu quiser levar, que eu posso levar. Você acha que eu não vou querer levar? Gente, olha o tamanho aqui, eu vou ficar perto dela. Mostra aqui assim. o tamanho. Dá pra sentar em cima. Dá, lógico que dá. Que coisa mais linda, não? Agora você ou a abóbora? Você, né? Sim. É, lógico que é você. A abóbora é só um, um detalhe. E aqui do lado da abóbora... Olha, cabaça. Aí pra quem, pra quem gosta de criar canarim, né, Madalena? Olha. Ei, Minas Gerais, Minas Gerais... Eu vou ali agora com a Madalena buscar pinhão, gente. E depois eu vou vir aqui buscar esse presente que eu ganhei também com a Madalena. Cezinho, obrigado, viu? Porque às vezes a gente chega na roça e tem aqueles engraçadinhos que falam, como já aconteceu, que a gente vem aqui só para levar o que vocês têm. Não, não. Você acabou de falar que quer levar, para levar. Eu vou vir com o meu carro aí depois, vou arrumar um espaço nele que eu vou vir pegar. Vou vir pegar porque daí eu tenho que levar e botar no carro, porque... Que ela pesa, ela pesa. É. Pezinho de fumo. Você quer e... que eu leve uma para lá, Zezinho? Quer que eu leve uma para lá? Leva, aproveita e já vou lá já. Levo. Pede de, de mamão carregadinho. Você vai levar essas daqui para mim, Zezinho? Pode. Deixa ela junto com a cabaça. Vou fazer a arte. Deixa ela junto com a cabaça. Quando eu vim pegar, eu já pego ela leva junto já. Entendeu? você vai levar Você vai sair pro, pro Zezinho? olha a cor do, do, do, do cegueiro, que linda não vi nossa, vai dar bastante pesco então carregado de pesco essa aqui então? essa aí ele quer que leve pra ele por ele isso deve ser pesado hein olha queria... a minhocona lá é minhoca ou grilo? minhoca, grilo, lesma... A aqui, coluna, hein? É, garoto. Vamos que vamos. Só não vale tropeçar, hein? Não? Fica aí com a bomba porque daí estão filmando. O que você vai fazer com ela, assim? Doce? Lá na casa, bem, né? na casa, né? Melhor, né? Mãe, foi. Ah, mas é ele que. Pois é, ele que sabe. Eu não devia nem pra para ele, não. Ah, mas é o velho. Aqui de vocês, a minha roupa ah, pegar o carro, olha Madalena, que coisa mais linda, né? A gente não cansa de ver, né? linda, linda. Olha só, gente, aquela galinhazinha ali que tá perto desses dois baldes. Eu vou chegar perto, porque pelo jeito que eu tô vendo tem pintainho lá embaixo. Vamos ver se tem mesmo. Vamos um ver se tem mesmo. Olha lá, tá vendo? Tá protegendo os filhotinhos. Olha que bonitinha. Olha lá que bonitinha. Hoje de ação. Não se apavorar, não, nega. Mas os pintainhos vão juntos. Olha lá que belezinha. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu estive aqui conversando com ele, o Zezinho, que é o Zezinho, é o, é o proprietário aqui desse local. E ele me mostrou essa porta. Só que ela agora está deitada. Então essa porca ela tem as patas de forma que ela, ao andar, ela não consegue correr, Porque as patas são chatas, sabe? Mas ela está deitada ali agora. Não vou conseguir filmar. Deixa eu ver se ela levanta. Consegui fazer ela ficar de pé. Então o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Então ela não consegue correr como as outras porcas, os outros porcos correm por conta disso aqui ó, aí chama porca, aqui eles falam porca precata, e ela é bonita, grande ó, bonita, mas é isso que acontece, ela, ela por ter as patas dessa forma, ela anda para frente e anda devagar, ela não consegue se movimentar rápido como os demais, interessante né, eu também achei, Vamos pra outro lugar? Vamos pra cá agora, ó. os pequenininhos, os curiosos, os curiosos, são tudo curiosos. Que belezinha, ó.